I'm <laughs> going Alô, alô. Muito bom dia aí a todos os irmãos e as irmãs que estão sintonizados aí no programa Nosso Som. Aquele sal especial aí pra toda a rapa do Capão Redondo, Jardim Ângela e Campo Limpo. Todos os irmãos e todas as irmãs, todos os guerreiros e guerreiras, axé pra nós e muito bom dia. Valeu e vamos ouvir música hein? ó. Oh. Da ponte pra cá, o pagode é amor e é amizade, não tem confusão. Eu liguei o duan e o rena Pra colar com um o de sapão E chamei as meninas da área e da Vila O convite é o pancadão Que vai rolar mais tarde No pagode da Vila Fundão Com o MC que me aí no ponte com a furacão Vou pegar camarote, quem sabe eu dou sorte O pagode é a primeira atração Alexandre da viraigão então, A senhora e esse brandão Vou tirar uma onda no pagode da Vila Fundão Vou tirar uma onda no pagode da Vila Fundão Da ponte pra cá o pagode é amor e a amizade não tem como A primeira atração Alexandre da Vila Iberto Alcione e Brandão Vou tirar uma onda o bagode da Vila Fundão Vou tirar uma onda o bagode da Vila Fundão Vou chamar o voltinho Ver se avisa o Lula que a noite vai ter pancadão Com cerveja gelada e mulher E bastante uísque do bom Vou tirar uma onda O bagode da Vila Fundão Vou tirar uma onda no pagode da Vila Fundão E vem chegando o banjo, o tantão, o pandeiro, o rap que também violão Pra ficar bonito, me marcando na palma da mão Vou tirar uma onda no pagode da Vila Fundão Vou tirar uma onda no pagode da Vila Fundão Acorde da vida Uma onda no pacote da pila